Defina 2019. <risos> auge. Auge. Foi auge. Das piores maneiras e das melhores maneiras. Piores maneiras assim no geral, né? Mas em jogos, eu acho incrível. E, enfim. Não é uma das spoilers em que eu vou falar, mas estou muito feliz com os jogos desse ano. Então, com a nossa terça gamer, a gente tem que sempre falar, né? Dos nossos queridinhos. E de 2019 foi meio complicado pra mim, porque não saíram muitos jogos que eu curti. Não estou dizendo que não saíram jogos bons, longe de mim, não me cancelem. <risos> mas pra mim não saíram jogos muito interessantes, porque os jogos que eu queria só vão sair no que vem. Sou o Mickey. Eu sou a Júlia. E esse é a TV, Tv. Em cores. Pra jogo, pelo menos alguma coisa na vida foi bom, né? E... Pra mim, o melhor jogo foi Sekiro. E não só pra mim, pro Game Awards também ganhei o jogo do ano. Sekiro, maravilhoso e... É... Sério, não tem como falar de From Software sem falar de o quanto ela consegue melhorar os jogos a cada nova versão que eles fazem. Teve Dark Souls, e aí veio Bloodborne, e aí veio Dark Souls de novo. E, sério, não tem como você explicar o que é ser um shinobi, um verdadeiro shinobi. Ainda não platinei aquele jogo, mas eu acho que é aquele tipo de aventura que quem gosta daquele tipo de jogo que é sofrer mesmo, gente, é morrer toda hora, morrer, morrer, morrer. É, foi muito incrível, porque é aquele negócio da From Software que é o outro tipo de desafio, que é mecânica. É você conseguir controlar os seus reflexos, é você conseguir fisicamente ficar bom naquele jogo de alguma forma. O que eu sei que não é todo mundo que entende e tal, mas eu amo muito e a história de Sekiro é ótima. Infelizmente não tivemos DLC, mas fiquei muito, muito feliz. E não só eu fiquei feliz, Game of Thrones também ficou, gente, então caso você não tenha jogado Sekiro, dá uma olhada. Eu vou começar com um jogo que a gente jogou junto, que foi muito divertido, porque tudo pegou fogo. Qual? Overcooked 2. Ah, tá. Ok, total. Melhor multiplayer, melhor cooperativo. Melhor cooperativo, porque assim, eu não sei se vocês já jogaram Overcooked, mas é uma confusão. Quando eu joguei com o Mickey, eu botei fogo em absolutamente todas as bocas do fogão. Júlia não cozinhou bem, gente, Não cozinhou bem. Eu não faço isso em casa. Ah, não, nunca coloquei fogo, graças a Deus. Nunca coloquei fogo na casa. Mas foi um jogo muito divertido, né? A gente sempre, e a gente sempre tinha que jogar, parar, se olhar e falar não, você vai fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa. E é isso. Overcooked é comunicação. Overcooked só funciona com comunicação, e todo mundo entendendo o seu papel. E eu acho que isso é um jogo muito legal sobre como funciona uma cozinha. E como funciona a sociedade. Como funciona a sociedade. Deveria, pelo menos. Porque se você respeita as pessoas, o espaço delas, e o trabalho delas, e você ajuda elas enquanto elas estão enroladas, as coisas vão fluir. Os personagens são muito divertidos, né, A gente. Não tem nem como dizer que não é legal, porque tem um gato e um guaxininho de cadeira de rodas. Sim. E dá pra jogar com mais de duas pessoas. A gente conseguiu jogar com três e o nosso sonho é jogar com quatro. Eu joguei, confesso. Eu fui traída. <risos> Mas o nosso sonho da, da nossa casa é conseguir jogar quatro pessoas ao mesmo tempo. Porque é um jogo que, se tiver todo mundo, fica muito divertido. É um dos jogos mais divertidos que eu já joguei. E eu fiquei muito feliz que ele tava na promoção porque a gente conseguiu jogar, assim, com várias pessoas. Tá e agora, sem ser da From Software, tem algum jogo que você queira falar? Sim, e assim como, Julia, por favor, não me cancelem, mas é da Rockstar, gente. E Red Dead Redemption 2 é incrível, sério. É um jogo que, cara, é um Tamago é um The Sims com um Tamagotchi que você chega no Velho Oeste e você tem que viver a sua vida, sabe? É escovar cavalo, é caçar, é despenar a galinha, fazer tudo possível e tentar viver daquele jeito, assim, não que eu tenha vivido como um cowboy, assim, na vida, mas é, tem muita coisa pra fazer ali. É, a gente consegue... Eu acho que as coisas são muito mais bacanas e muito menos problemáticas, do que GTA V. GTA V online eu acho bem bom, eu confesso, mas eu acho que o Red Dead ele conseguiu fazer um mundo que ele realmente é utilizável, as coisas não estão ali só por estar ou só pra ter o gráfico só pra falar que o mapa é grande, quase tudo ali é muito muito interativo e, sério, é uma experiência muito muito boa eu ainda não consegui zerar porque eu quero poder sentar e. Cavalgar! E, sério, passar meses e meses jogando isolado, assim, ir pra um monte assim no Japão e me isolar lá e jogar meu Red Dead. E é um jogo muito incrível e, cara, você pode escovar cavalos, é incrível. Meu cavalo se chama Dalinha. <risos> Dalinha, saudade de você. Mas Red Dead foi um baita jogo e eu acho que é isso. Bom, então meu segundo jogo foi a minha fazendinha no espaço, que foi No Man's Sky. Eu já falei de No Man's Sky aqui, porque é um jogo que eu gostei muito, porque eu amo fazendinhas. A gente tem a crença de que eu vou ter a minha fazendinha um dia... E com o North Man's Sky eu consegui ter uma noção do que é você realmente sobreviver fora do planeta. Porque a gente não tem recurso, né? A gente só tem a gente. Uhum. E assim, a gente cria a nossa roupa, a gente... Mas e quando você não tem como criar essas coisas? Como é que fica? Fica meio complicado. E ao longo do jogo você vai realmente, obviamente, dando umas melhoradas nos seus próprios equipamentos. E cada melhora você consegue fazer coisas mais longe ou conhecer coisas melhor. E eu acho que isso é uma prova de que assim, quanto mais você aprende melhor você vive. E tem toda aquela questão de você ser um explorador do espaço, você conseguir entrar em outras, em outras galáxias, o que é muito legal, mas pra mim o foco era realmente conhecer os animaizinhos, descobrir quais eram as pedras. Eu sou muito exploradora, o resto pra mim não fazia tanta diferença, então assim, eu viajei muito pelo espaço só pra conhecer os animais. Justo, né gente? Meu deus Se a gente tem animais legais aqui, vocês acham que não tem animais legais no meio do espaço? Eles são muito bonitinhos! Alguns são venenosos. Alguns é. são venenosos, mas eu não mexi com eles. E você... eu podia dar comida pra eles e fazer carinho. <risos> façam um carinho nos animais! As unidades ótimas, <risos> incrível! Então assim, não saiu esse ano, teve um pacote novo que fez o jogo ficar muito melhor agora. Mas a gente teve a chance de jogar esse ano e, assim, foi muito bom pra gente. Porque é um jogo que realmente relaxa, né? Eu e que a gente jogou bastante. A gente fez a nossa, a nossa navezinha, a gente fez a nossa casinha. Cada um no seu planeta. E foi muito legal. O Mick, no início, morreu de radiação e eu morri de frio. Mas acontece. É, variação em morte. Mas é basicamente extrativismo interespacial, Sim. só que do bem, né? Sim, Faz e sem um... nenhum colonialismo que mata as pessoas. <risos> Você não dizima espécies. Nós três aqui em casa, eu, você e o Gustavo, estamos jogando juntos um jogo. Você quer falar um pouquinho dele? Jogo de terror, gente. A Julia se rendeu ao terror. Não me rendi! Se rend... Ok, ela está como companion, mas ali a gente está jogando. E torna então, assim, ser é uma experiência muito boa, né? Porque, pra quem não sabe, Outlast 2 Ficou de graça na PS Plus, acho que mês passado. E a gente chegou e falou, vamos sofrer, vamos sofrer. E é uma sofrência maravilhosa. Porque é basicamente, é um filme de terror. É, eu acho que essa é a mágica de, do videogame. Que a gente poder ter um, um filme de terror onde a história só anda se você... Chegar e pegar o controle e enfrentar aqueles demônios, aqueles medos todos. E, sério, é muito bacana. Tem toda a história do da câmera que tem o um modo noturno. E as coisas ficam ainda piores porque tudo fica escuro. A gente ainda não conseguiu zerar porque a gente tá muito amedrontado. Muito, muito amedrontado. Mas eu acho que é isso. A experiência do terror é isso. A gente tentar ultrapassar aquilo dali. Mesmo assim sujando as calças, só que é um jogo incrível e eu tô muito feliz de poder ter recebido de graça esse jogo, né? E não só isso, mas ter toda uma experiência aqui de casa, né? Que a gente tá podendo jogar junto. Mas eu tava muito animada pra jogar Outlast 2, especificamente. Não consegui zerar o um porque eu tava com muito medo, mas o 2 vai rolar. E vai rolar. Vai uhum. rolar, porque estamos juntos aqui. E, isso era é incrível. Bom, eu não sou uma pessoa que joga terror. Eu acho que eu não sou uma pessoa que gosta de terror, na verdade. Mas, conviver com o Mickey é você aceitar que terror, às vezes, tem certas nuances. Terror é hit. Não diria hit, mas jogar Outlast de uma maneira meio participando, meio assistindo, tem me dado um pouquinho mais de certeza que eu consigo lidar com o terror sem ficar completamente apavorado. Mas Outlast foi muito interessante pra mim porque não tem tanto gore. O meu problema com a maioria dos jogos de terror é que tem muito sangue e gente sendo desmembrada. Eu não gosto dessas coisas, eu respeito quem gosta, eu até moro com alguém que gosta, mas eu não gosto. E Outlast é só um jogo de terror muito bem feito, porque é muito escuro, tem vários cultos, tem gente assustadora e você só tem uma câmera pra se proteger. O que não faz sentido, mas no fio no jogo, faz. É, no caso, você não consegue se proteger. É correr ou morrer. É, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas é aquilo, o que você vai fazer, não é mesmo? Bem, galera, esse foi o um novo tipo de formato aqui que a gente tá tentando no TV em cores. Comenta aqui pra falar o que, que você achou do vídeo. Também comentem aqui quais os jogos de 2019 que vocês mais gostaram. Não precisa ser desse ano, mas precisa ser jogado esse ano. E também fala pra gente quais foram os melhores jogos de 2019. Não esquece, toda terça, quinta e sábado, vídeo novo aqui no canal. E se vocês não deram like nesse vídeo, por favor, deem, porque a gente fez um trabalho muito bonitinho. E se você não é inscrito, por favor, se inscreve. Se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.